uma ação cultural que viabiliza uma turnê de uma banda local em cidades distantes da dela, através de parcerias entre a prefeitura local, coletivos e organizações culturais independentes. O objetivo dessa ação é fazer que uma banda local circule em várias cidades com custos compartilhados entre os vários parceiros e também permitir que o público e todos os demais envolvidos conheçam todo o processo de planejamento, produção, vivência, eventos, pós-produção de uma turnê como essa porque essa turnê não visa lucro, diferente de produções comerciais que a gente conhece shows são projetadas interfaces computacionais interativas que permite que o público dê sua opinião sobre assuntos lançados pelos organizadores do evento. Também acesse todas as etapas da turnê, entendendo melhor como elas se organizam. durante o evento, o público tem possibilidade de interagir e ver o que foi é, postado por esses diferentes agentes em diferentes momentos durante a produção do evento, faz com que se torne possível você conhecer todo esse processo durante o evento. Então você mostra, na verdade, o que vem antes, o que está por trás, desse evento, a partir das vozes desse, dos agentes mesmo que construíram e que tornaram possível aquilo que está acontecendo naquele momento. <risos> Né, para que essa intervenção cultural que está acontecendo ali ela passe a ter um, um, um viés reflexivo, um viés crítico. Então, para o produtor cultural, isso é super importante porque dá essa possibilidade de fazer com que o evento né, em si, cultural, ele, ele tenha essa possibilidade de se expandir. se usar também em casas noturnas quando a gente for fazer, mas eu acredito que é muito mais interessante de fazer no um espaço aberto, onde não só o pessoal que está, porque isso vai para o país inteiro, né? Está ali escrevendo. E não só também ter esse pessoal que está na internet, mas as pessoas que estão passando na rua, estão acompanhando uma intervenção artística no espaço público, estão acompanhando alguma uma novidade que eles não, não faziam ideia que pudesse ser feito. As organizações culturais viabilizam as intervenções urbanas, que é quando a banda toca na rua, em lugares públicos, fora de eventos. Elas fazem a divulgação e colocam a banda em contato com o público, que muitas vezes não tem relação com o som que a banda toca, e também com músicos locais em jam Não, acho que não, não ele é dele, ele é ah, Esse tá cara. Não, aliás, eu entendo o moto. É isso que vai acontecer agora, cara. O que vai ter um som aí, mano? Olha... É o que vê É... não, é uma... uma intervenção em relação ao espaço público e tal, e, meu... O povo vai rolar outras paradinhas aí, sim. né? Tipo um hotcore, o que é? Vamos lá. Cara, a gente faz um som só som autoral, cara. É uma banda só, a gente vai... É, a gente toca o so... é um rock and roll misturado com jazz, tem é Nessa rua tem um monte de bares e toda a música sempre é privada e todo mundo tem que pagar para assistir. E a gente está aqui para pôr em evidência o espaço público, com uma música gratuita para todo mundo e mostrando que a rua está mudando de cara e que estão construindo prédios é, chiques, novos, caros e que toda, todos os bares estão sendo expulsos por causa disso, por causa da especulação imobiliária. Então esse show é para vocês e a gente está dedicando ele para o Grito Rock de São Carlos Onde, que foi proibido pela Prefeitura justamente no espaço público. E a gente está aqui para trazer isso e para lembrar vocês de que toda essa rua, em breve, se a gente não fizer nada, vai virar um conjunto de apartamentos e escritórios. Tchau, tchau, E aí galera do prédios, não joga nada não. Isso aqui é um projeto da USA, em parceria com o Circuito do Fora do Eixo e a banda Topsy Turve de Mogi das Cruzes. E a gente está aqui para chamar atenção que o espaço público é um espaço de cultura livre e gratuita para todo mundo. Valeu! Os coletivos recebem a banda através da hospedagem solidária, se encarregam da produção e da divulgação dos shows e oferecem uma vivência de trocas de experiências. Foi gente, uma ela, ela entrou bem dentro assim, da cidadania e a gente estava ali para mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar como é que funcionava o nosso assim, dia a dia, como o cara fora do eixo. Eu acho que eles pegaram bem. Assim. de hospedagem solidária, sabe? Não é à toa essa palavra também. Não é só porque você vai pagar mais barato ou não vai pagar nada para ficar numa casa. Tem uma troca ali, sabe? E essa troca tá na compreensão das realidades na compreensão tipo, de que tem gente vindo de fora, que tá fora da sua casa. Esse solidário eu acho que entra muito nisso, assim: você entender a situação do outro, a realidade do outro. A gente está trabalhando uma comunicação remota, né? trazendo o som de São Paulo, que está rolando na, na Casa Fora do Eixo, da banda Papsy Turvy, junto com, o, com a gente aqui no Geek, trabalhando em cima dos do sombeiros. com outros músicos também enviando o som para cá por via livestream que é são sites que fazem transmissão simultânea de vídeos e daí a gente coleta esse som estamos passando aqui em, em softwares de, de som é, no caso aqui Max MSP e tal mas dá para usar Pure Data que é um um software livre, trabalha com Windows, trabalha com Linux, trabalha com várias plataformas e através desse som que a gente recebe a gente coloca mais distorção, outros efeitos sonoros para transmitir ao público né? e junto com isso a gente tem outro músico ali que também está é, improvisando em cima da do que eu estou trabalhando, né? Estou trabalhando essa distorção é, também como uma forma de input para a criação musical. Thank mm -hmm. you. E a partir do momento que as três partes se dispuseram a somar na coisa, não tem como dar errado, porque no máximo você não faz, ah, beleza, queria fazer daquele jeitinho ali, mas não deu certo, mas a gente adaptou de outro jeito, sabe? Então, tipo, a partir do, do momento que essas pessoas se dispõem a fazer, é tipo um mais um igual a três mesmo, sabe? Tipo, não tem essa soma lógica, assim, você ganha uma força muito grande pra... ação experimental, a gente nunca fez uma ação desse jeito, Eu, tipo, acredito que vocês também não, e a banda muito menos, e os coletivos também nunca tinham recebido um, uma ação desse jeito. Valeu! muito valeu!